Gravando, gravando, testando, tá pra gravar? Tá gravar, claro. Ok, ok, ok. Make it a pessoa do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Mangolano na Gringa. Eu tô aqui com uma gringa, aqui, uma angolana, né, que tá aqui na gringa, aqui na Rússia, em Moscou. Ah, como já sabem, a Beatriz já esteve aqui conosco, né, uma vez no nosso canal e temos a oportunidade novamente de falar um pouquinho com ela, mas neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o estudo aqui na Rússia. Uhum. é isso aí, vamos falar como é que é de, as dificuldades, né, de estar a estudar aqui na Rússia, nas universidades a língua russa, então Beatriz se apresenta para a câmera mais uma vez e seja bem-vinda ok, obrigada <risos> olá pessoal, sou a Beatriz Câmia sou estudante do curso de medicina geral em uhum. Saratov, na Rússia um, mas o que eu poderia falar sou terapeuta capilar Hum. hum. Então é basicamente isso, pessoal, é basicamente isso. Então, no vídeo de hoje, vamos perguntar um pouquinho, né, saber como é que é o estudo dela aqui na Rússia. Tá medicina, certo? Sim. É um dos cursos mais difíceis aqui, a língua russa, existe, as dificuldades que ela tem enfrentado, né, os professores, como é que são, o método de ensino aqui na Rússia. Então, já sabem como é que funciona esse nosso programa aqui, estudantes respondem. Então é isso aí, pessoal, e vamos. Música uh. yeah. Pessoal, estamos de volta. Então, vamos aqui começar a fazer as perguntas na nossa mana Beatriz, a nossa angolana que está aqui na Rússia há muito tempo. Então, estás aqui na Rússia há seis, seis, seis anos, anos. Né? Sete anos. Uhum. Sete anos, é muito tempo. Acho que ela tem muita informação para nos passar. Beatriz, vamos direito ao ponto e vou te fazer perguntas direitas. Ok. Quais são as dificuldades que você enfrenta estando aqui na Rússia? bem nos primeiros eu digo mais nos primeiros anos né uhum. tive a dificuldade primeiro era o frio uhum. Uhum. faz muito frio segundo um... eu não conseguia entender muito bem a língua língua russa e a... e além disso os professores uhum. eles cobram muito de ti então eu não conseguia assimilar isso porque Angola é diferente os professores chegam dão a prova dão a aula uhum. se o rap não tipo Sim. Não tem nada a ver com sim, ele, sim. você estuda, vai dar prova. Certo. Aqui não. Aqui, todos os dias, pelo menos na minha universidade, na universidade onde eu estudo, todos uhum. os dias, é teste. Terminou a aula, teste. Então, Durante ok. a aula, perguntas. Né? Ah, Elas mas... fazem perguntas e vão colocando os pontos. Mas você acha isso bom? acha como uma dificuldade? Eu depois... acho bom porque? porque obriga o estudante a, a estudar. Aham, aham. Né? Porque você saiu hoje da aula. Tens que ler à noite, porque amanhã é. a professora vai te perguntar. Certo. E fica feio toda, toda hora quando te perguntam, e nem ensinou. Não ensinou. quer dizer, eu não sei. Eu, eu não, não sei. sei já. Então, uh, e quanto à língua russa? Já estás aqui há 7 anos, creio que já podes se comunicar né, na língua russa, mas digo lá no princípio, quando, uh, quando começaste. Você teve o um ano preparatório de língua, certo? Fiz um ano de, de preparatório. Aqui na Rússia? Sim. Ou em Angola? em Angola tive dois meses uhum, dois, dois meses. meses a estudar russo uhum. até não fiz dois meses praticamente fiz um mês, um mês okay. fiz um mês a estudar russo uhum. é, quanto mais quando eu cheguei aqui a, a professora mandava fazer o abecedário certo. Dá, dá, dá uns caderninhos aí que você mete já o abecedário tipo um exemplo que você fazer uh, 100 vezes o A 100 uhum. vezes o B 100 vezes? sim, 100 a 50 vezes Certo. e ela dava aquele caderninho para fazer um, um durante uma semana. Uhum. Eu no dia seguinte já trazia. Uau, uau. Isso, isso é muito bom. E olha, só para informar também que a Beatriz, né, normalmente não é assim que funciona, isso de termos aulas a partir de Angola. É simplesmente porque ela está aqui por contrato né, e yeah. foi enviada por uma uma empresa chamada rápido né, que ele enviou aqui. Então, normalmente, essa empresa dá uma, umas aulas para não chegar aqui a, a, e não sem saber nada. nada okay? yeah. Pelo menos vai saber já o Privet, tá uhum. como estás, o Life, e uhum. tudo mais. E... Falando de um modo assim, no geral, comparando o estudo lá no nosso país, né, em Angola, e o estudo aqui, o método de estudo, o método de ensino, né, uh, possamos assim dizer, você acha que tem muita diferença, hoje um pouquinho aqui, melhora, hum, como é que como tem você Tem muito muita diferença, tem muita diferença, primeiro nesse método que eu já falei, que a professora cobra muito de ti, uhum. porque quando você vem sempre na aula e não responde, eles ficam te falando, você quer fazer o quê? Tens que estudar, e hum. te gritam, certo. e o russo, tem uma maneira de gritar, uhum. mas, ele, tipo, eles falam assim. Uhum. Tipo, estavam tentando discutir contigo, falam muito, sem sorrir e tudo mais. Então, era uma dificuldade também, né? Pronto, eu, essa é a diferença, é que eles cobram muito de ti. E, além disso, outra diferença é lá em Angola. Nós, os angolanos, pelo menos, nós estudamos e fizemos práticas. Certo. Eu a fazer medicina, vai ser um problema quando eu ir para Angola, porque eu tenho que ficar, pelo menos, um, uns sete, um ano, a fazer prática, porque nós aqui não fizemos prática de prática. Não tocamos nos, estudos, nos pacientes da injeção e tudo mais. Então, isso é uma dificuldade que me obrigava a ir para Angola nas férias, Fazer mesmo prática no hospital geral ou num outro hospital. Mas a, acho que isso é uma coisa estranha, porque normalmente aqui é famoso, né? Aqui na Rússia são, são famosos por ter práticas. Agora, tu dizendo, dizendo que não tem prática, é uma coisa. Assim. É por, nos por, russos tem prática. Tem, tem prática para os russos? Os russos para estrangeiros. estrangeiro. Uhum. que A nossa da prática que nós fizemos, já falando mesmo aqui todos os segredos, até eu não gosto é. de falar disso, né? Mas é, às vezes vamos para lá na prática, nos mandar limpar chão. O corredor, um, endereitar as, as prateleiras, essa é a prática. Não, mas isso também é importante, porque, por exemplo, organizar aquelas cenas... aquela não entendo nada de medicina. É importante mas... no primeiro ano que tu não sabes nada, no segundo sim. ano também, mais ou menos. Sim. Terceiro, quarto, quinto, sexto ano, tens que fazer prática de verdade. sim sim, sim Aqui sim, não, eu não tenho sim. prática de verdade. Mas eu acho que depende da universidade, depende da cidade. Olha já, pessoal, conta de na cidade no... na capital. Calma, na nossa <risos> cidade é assim. Tem, eu conheço em Tambóvi também assim, em vlíknov também assim, então, e outras cidades. Que quando chegar em Angola vai precisar de prática? Preciso de prática. Mas a teoria você é que tem muito. Sim, teoria, mas entre aspas, porque é russo, né? Você ficar aprendendo russo sim, e mas... traduzir às vezes dá muito trabalho, sim, sem na traduzir tudo. Certo. É complicado. E olha que a diferença é muito grande, porque quando eu fui para Angola no segundo ano fazer prática, certo. O, graças a Deus eu tinha lá um professor, ou seja, o professor e ao mesmo tempo médico. Certo, ele é, estudou aqui na Rússia e algumas coisas que eu não estava entender em português, ele falava russo um pouquinho, né? Uh -huh. Um pouquinho, porque ele sabia que eu entendo. E as meninas me deram capote. Como assim? Explica bem isso. Porque aquilo era cada pessoa com o seu paciente. Certo. Né? É, cada pessoa com seu paciente, você tem que cuidar fazer o raio, e levar para fazer o raio-x, a dar a injeção, pronto. Então, mas tem aquele momento que ficávamos só com um médico, né? uhum. que tava, que tava, era o chefe daquele daquela área, e ele fazia perguntas, estávamos a atender um paciente que ele tem que nos ensinar, uhum. por exemplo, tem hérnia, não sei o que, não sei o que, e depois ele fala, como é que temos que fazer isso, aquilo, não sei o que. E eu ficava assim... Bem calada, não sei nada. E as Complicado. meninas de 19, 18 anos conseguiam responder normalmente. Ah, isso é em Angola ou aqui? Em Angola. Complicado. Também então, a prática aqui, a diferença é essa também, né? Nós temos prática de verdade. Uhum. Que primeiro ano, segundo ano em Angola já consegue, dar, já tem o seu paciente. Já. Dar, passar a receita. Então, no mundo é resumido, é prática é mais para os russos. Para nós que somos estrangeiros, não temos muito de prática. Sim, mas é tipo, eles fazem uma fachada, tipo, colocam o então, um curso conosco, né? Uh -huh, a fazer uh -huh. prática de paixão não sei o quê certo. mas vocês às vezes vê, eles vão no próprio paciente. Ah, ok. Então, é, é só na minha cidade, isso é que eu notei. Percebi. Então, uh, uma coisa, uh, eu como coloquei né, uh, no grupo do WhatsApp, para os estudantes que estão para vir, e devia fazer aqui algumas perguntas, uh, a nossa, uh, nossa amiga aqui, Beatriz, eles colocaram algumas questões que gostariam de saber. E um, deixa me ver aqui, e um dos estudantes perguntou, Beatriz, se os professores aqui na Rússia dão em cima de ti, nesse caso, os professores aqui na Rússia tentam ter Nunca algum... Nunca vi. Ah, desculpa. Já vi sim, mas isso no, no segundo Explica ano. Explica bem. Sobre... Nesse ano, né? No uhum. terceiro... o ano passado, uhum. quinto ano, eles não dão em cima de ti, é difícil. Uhum. É difícil, mas... Tive um caso do ano passado que teve um professor que queria estar comigo, mas ele não chegou diretamente. Uh -huh. não chegou. Como é que foi isso? O que, é que te deu a entender que o professor talvez queria? O que me deu a entender sempre que eu chegava na aula, ele olhava para mim de um jeito diferente, que é aquilo, tipo, quero te comer. É, é sério. Mas será que não foi a Beatriz que entendeu errado? Não, não ele olhou calma, ti. não entendi errado. Ele me olhava daquele jeito e eu não entendia. Quando eu podia, com licença, professor, eu vou licenciar para o quarto quarto banho. Também me olhava diferente. Um, Beatriz, é... pode explicar um pouquinho como é, como é que funciona esse olhar de olhar e quero... Não, não vou conseguir explicar porque quem conquista, quem quer algo com uma mulher, logo que você vê, já sabes. mas vou dizer, eu pelo menos eu notava isso, né? mas achava, achava normal. Uh -huh. Ok. Mas ele nunca tentou fazer nada. Nunca tentou fazer nada, então, por... mas ele afinal conversava com os meus colegas. Uh -huh. Conversava com os meus colegas, um que é do Sudão e outro de outros países. Conversava falava: não, eu quero ela. Quanto mais que ele me deixou ir, me disse que não vai me assinar para eu ir dar a tukabotka, o, tipo, o, o trabalho com ele. Sério? Para ir dar com ele. E depois, o meu colega ligou para mim, sabia que eu tinha que dar dois temas. Uhum. E ele ligou para mim e disse: você não sabe que essa pessoa quer dormir contigo? Cuidado. Mas o professor era já idoso, mais velho? Como é que era? Jovem, que era Jovem, não é idoso. Ah. Jovem e tem sete filhos. Tem mulher. Sério. Enfim, pessoal, eu também não sei como é que ela fica sabendo essas informações. O professor tem filho, tem mulher, mas enfim... Assim... Ele falou, na, no primeiro dia de aula, nós temos aquela conversa com os professores se apresentar. eles gostam de saber como é que é a África, não sei o quê. Uhum. Então, nós temos direito também de perguntar. E ele falou, tem um x filho, tem uma mulher. Uhum. E também nós vimos aliança, por isso que perguntamos. Uhum. Yeah. Mas, olha, pessoal, essa é uma coisa muito, muito rara aqui. É raro. A maioria dos professores aqui são idosos. Eu nunca vi, nunca tive também, por exemplo, professor, professor jovem. Nunca tive aqui um professor jovem na Rússia. A maioria dos, dos meus professores são todos idosos. pessoas já de 50, 60 anos. E a maioria das, dos professores no ano preparatório são, são meninas. São senhoras já. Acho que eles pensam... Foi um método que eles utilizaram para assim, para ensinar né, que os professores para aula de russo deveriam ser simplesmente meninas. Nunca vi professor de aula de russo ser, nesse caso, um rapaz, né? Um menino ou um rapaz, passamos a ser do uhum. Então, uh, continuando, Beatriz, uh, perguntaram, também aqui, uh, perguntaram também aqui se você já passou algum tipo de racismo, se você acha que uh, já sofreste racismo aqui na Rússia, já. lá na tua cidade pequena, né? Também tem racismo. Conte-nos um pouquinho sobre isso. Já sofri, sim, no primeiro ano, eu gostava muito de comprar as minhas coisas no Aliexpress, uhum, né, online, vamos dizer assim, porque ficava é. mais barato, uhum. então, prontos. quando, eu ia sempre na, na, no correio, tem umas uhum. tias que não, gost... não, não gostavam mesmo de negros, então olhavam muito mal, atendiam muito mal, gritavam. Uhum. Tem aquele gritar que nós sabemos, não, os russos gritam, é normal. Sei. Sei. Mas tem aqueles que você dá conta, não, essa tá ser rude. Tá no... Mas ah, não foi tipo racismo direito? Foi, simplesmente... foi racismo direito porque, porque eu fui lá com documento, elas normalmente te ajudam a assinar né? uhum. E ela me disse, ah, vai, vai na imigração. Uhum. Mas, tipo... Não tem nada a ver, mas ela me disse, ah, Toda a vez aqui... Um... Mas uh, eu acho que ela estava ela apenas a ser rude contigo pelo fato de talvez seres negra mas uma coisa que não temos uma confirmação. Eu quero... Uh, gente que foi, a pergunta foi dirigida, é mesmo tipo racismo direito. E chamar negra, não sei se as é. hum, Normalmente, os russos, eles, quando na rua, uhum. eles ficam a gritar tchorri". Sim. Sim. que quer dizer preto, né? Sim. Uhum. Olho preto. E já teve caso que... A pessoa disse, olha o preto e cuspiu no chão. Isso Aham. é racismo. Certo. E já teve também um caso que eu tô no elevador, o senhor o apertou para subir. Né? Não subiu, porque eu estava lá. Dei céu. Dei céu. Porque estava lá. Uhum. É racismo. Bem, uh, situações do gênero, sim, aqui acontecem, né? Mas é muito raro e é difícil acontecer. Uh, não digo que a Rússia é um país assim, muito racista. Talvez até seja, mas tenta não mostrar muito. Talvez mais na internet, e... mas pessoalmente dificilmente mostram isso. Eu estou aqui na Rússia, simplesmente passei uma vez uma situação de racismo, né? Ah, que possa ser assim, chamado diretamente, né? Em que um estudante, oh, nesse caso um jovem, né? Eu estava no metrô, ele me viu e começou a agachar, pular, lado uma capa, deitar, uh, uh, Sim. Então uh, isso foi, aconteceu bem rápido e não demorou a polícia chegou logo e ele pegou e ele levaram então foi uma coisa que dificilmente acontece já agora outras situações não chamaria bem racismo Eu, tipo estou no metrô e as pessoas não sentam ao meu lado estou no metrô as pessoas se afastam Isso um é pouquinho racismo e, bem não não chamaria racismo chamaria simplesmente eles não querem estar perto de uma pessoa que é diferente tá bom para mim é racismo é, enfim Uh, eu não Mas eu chamaria mais racismo quando é assim direito. Tipo, esse jovem chegou perto de nós, ficou a agachar e começou a pular, tipo a é macaco, uh, uh, uh. uh, sim, eu sei, é um pouquinho engraçado. Então isso aí que eu chamaria assim racismo direito. Mas aqui é tudo bem controlado, a polícia chegou logo e me levaram. Então é basicamente isso. Então, Beatriz, uh, e quais são as coisas positivas né, que você, para terminarmos o vídeo, para não ser muito longo? Quais são as coisas positivas que você tirou daqui da Rússia, do, do estudo, o meio, a voltura? Quais são as coisas positivas que você teve disso? Bem, as coisas positivas é que, ah, apesar do frio, né? uhum. aqui tem uma vida mais segura, certo. a segurança aqui é mesmo boa, tirando Comparando com Angola, que temos muitos bandidos, que não podes andar contra o telefone na rua. É, é, é. E aqui não, aqui não vemos isso. Eu posso chegar na minha casa a 0, três da manhã, visto que vivo sozinha, Quatro da manhã, ninguém me faz nada. Se está escuro não, eu entro para a minha casa normalmente, mesmo quando estou no táxi. E também outras pessoas, quando estão assim um pouco estimuladas, digamos, quando o álcool, Vão pro táxi e não sabem hein, onde é que estão aí, mas o motorista eles deixa na casa deles. Tipo, no Abisugite, ou no local que ele colocou, normalmente não lhe assalta não faz nada. Então a segurança aqui é boa. E também o transporte público né, é. é seguro e encontra-se normalmente, uhum. mas o quê? Quanto à cultura russa? gosta da cultura? Comida russa? Não, não gosto. Eu prefiro a nossa comida. Yeah. Foi uhum. tão direita na, na resposta, Não gosto. Que... O primeiro é que cozinha à toa. Muitos cozinham à toa. A pessoa não cozinha do, do, teu, do teu gosto. Sim, por isso que eu disse não gosto da, da culinária daqui. Ok, mas A cultura eu... também. São muito... Não, não... como é? Como é que se diz? Alguém que não vem muito. Ah, sérios? São muito sérios. para você ver um curso a ria é muito difícil. Por isso é que o país é sério. <risos> Bem, pessoal, é. como vocês já sabem, né? eu gosto, eu amo a culinária russa, ah, então acho que isso depende de cada pessoa, mas como não estamos aqui para falar de mim, porque meus vídeos eu não falei sobre isso, já já estão no canal, então é basicamente isso, e estamos aqui a gravar, já tem uns, uns chineses aqui, tipo, estão falando de nós e estão tá nos olhando agora, daqui a pouco vamos mostrar os gajos, mas é basicamente isso. Vamos deixar? Vou mostrar, vou virar a câmera, eles que, eles já me conhecem, eu ah. sou então Beatriz. Uh, vou deixar o link do teu pergunta? canal. Não, não, tá tudo muito obrigado. Vou deixar o link do seu canal aqui na descrição aqui, okay? pessoal. Se quiserem se inscrever no link, uh, nesse caso no canal, né? Vou deixar o link. Beatriz Caminha. Isso aí. Ela também faz aí vídeos fiches, né? Fala também um pouquinho sobre a Rússia, as universidades, o método de ensino e estudo aqui na Rússia. E felizmente consegui convidar ela para participar aqui no nosso canal Diário do Angolano na Gringa. Ela que é angolana e tá aqui conosco na Gringa na Rússia. Então é isso aí pessoal, muito obrigado Beatriz, muito, muito obrigada mesmo para participar aqui mais uma vez, né? mais outro, um outro vídeo novamente, que né? já temos assim dois vídeos aqui no canal com a Beatriz, e se ainda não assiste o outro vídeo né com a Beatriz, vou deixar aqui, ok? Vou deixar aqui, pode clicar aqui, vai conseguir assistir o outro vídeo, o vídeo anterior que fizemos aqui com a Beatriz. Beatriz, qual é o conselho que você tem para deixar nesse caso, para terminarmos bem rapidinho, para aqueles estudantes que pretendem vir para a Rússia, até mesmo para turistas que pretendem vir para a Rússia, quanto à cultura, não sobre a universidade, simplesmente quanto à cultura, né? o meio de... como reagir a uma situação de racismo, qual é o conselho? Venham para a Rússia, é um bom, é um bom país, uhum. e tem segurança de vida primeiro, e as coisas não são assim, tão caras, independentemente de tu, qual cidade você faz, uhum. se foi para mim, <risos> para mim é tudo bem, ah, mas o que que eu poderia falar? Ah, quanto a, cultura... a cultura, a comida Epa, russa a... que você gosta tanto depende, tem sido escrito, eu não gosto tanto assim, mas tem sido escrito bem, pode sim ser... pode gostar, vocês podem gostar ou não, transporte tudo ok yeah. basicamente isso, então é isso aí, pessoal, muito obrigado, se você chegou até aqui o finalzinho do vídeo mano um cole, minha mano, um cole aí pra você. Muito obrigado, valeu bué. Não se esqueça de se inscrever no canal, diário do Angolão na Gringa, aqui embaixo, ok? E deixa o seu like se você gostou do vídeo. Então é basicamente isso. Valeu, tamo junto, Beatriz. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, tamo junto e fechou.